Olá, meus amigos do Rio Maframix. Hoje com mais um programa da Ana Catarina Show, com uma convidada com uma história de vida é diferente das que a gente sempre fala. Além, além dela ser empresária que também a gente valoriza muito o empreendedorismo. Hoje estamos com uma história de vida de uma menina que desde pequenininha tudo bom, Valéria. Tudo bem você? A Valéria here. Erhard. Erd. A Valéria, eu conheci... Quer dizer, eu conheci agora você, né? A gente, eu vi você nas redes sociais. E o nosso personal, que, é, que tanto eu e como você fazemos com ele, comentou que você é, teve uma história, assim, de superação. Desde pequenininha, você tinha problema com peso. Isso. Uhum. Desde os oito anos ali, eu fiquei gordinha. Sempre fui gordinha. E... Eu sempre, eu nunca gostei disso, eu nunca gostei de ser gordinha, eu sempre me comparei com outras meninas, né, da minha idade, que, que eram magrinhas. E quando eu fiquei adolescente, eu procurei emagrecer, e aí foi da pior forma possível, que eu, sem ajuda de, de, de algum profissional, né, uhum. eu parei de comer. Desde criança você era gordinha. Isso. E você queria ter essa mudança, e por sozinha, você resolveu parar de comer, de uma é, hora para outra. De uma hora pra outra. E pirei naquilo, e parei de comer mesmo. E aí eu emagreci 20 quilos, assim, muito rápido. Uhum. E aí eu fiquei bem magrinha, e eu adorei. E, e você teve problema de saúde? Você chegou a fazer exames de sangue? Não, não cheguei, mas é, foi quase que uma anorexia mesmo, né? Porque uhum. eu passava dias dia sem comer, né? E, e bulimia, não? Tentei. Tentou também? Tentei algumas vezes vomitar, mas eu não consegui, graças a Deus, sabe, é, daí você é, Com o passar de tempo você, a, Que nem você comentou, você emagrecia E engordava, emagrecia e engordava Tudo aquilo é, prejudicando A tua saúde, prejudicando A parte psicológica tua E como que você conseguiu Quantos quilos você tava Quando você chegou assim, pensou assim Poxa, tenho que emagrecer De alguma forma, mas vou tentar emagrecer De uma forma saudável Bom, na verdade foi assim é, Eu vivia, na, depois que eu emagreci ali Que eu era adolescente, emagreci. Aí eu engordei um pouquinho. Eu já fui lá comprar o remédio para emagrecer. Aí eu emagrecia. Você tomava através de consulta médica? Não, não, não. Ah, esses assim fitoterápicos? Não, eu ia em farmácia e, e eles vendiam na época remédio sem receita. Ah, aprovado. remédio controlado mesmo forte. E eu é? passava mal com os remédios, mas eu não estava nem aí. Uhum. O que importava para mim era estar tá magra, seca eu queria estar seca não não importava o que eu fizesse uhum. não fazia exercício nada né e aquilo foi aquele efeito sanfona engordando emagrecendo engordando, emagrecendo aí eu engravidei da minha filha já um pouco mais gordinha Esse. eu já estava acima do peso e aí eu engordei 24 quilos na minha gravidez eu cheguei a pesar, eu engravidei com 70, fui para 94 quilos quando eu ganhei ela. E foi uma gravidez, assim, que você não se sentiu bem? Não, eu me sentia bem na gravidez, até é. assim, eu tava tão feliz por estar grávida que eu não me importava o peso, Aqui, sabe? Uh -huh, então, aquilo eu... você conseguiu superar. Isso. Aí, depois eu emagreci os 20 quilos que eu engordei sem fazer nada, só por amamentar, né? Mas, eu já tava acima do peso, eu não queria... Ficar assim. Aí tava na moda um remédio aqui na cidade, entre as mulheres, que todo mundo começou a tomar. Isso faz nove anos, oito anos mesmo, mais ou menos. O médico... eu não ah, era. o desobese. Era um remédio clandestino. E aí Sim, quando eu fiquei sabendo daquilo, eu vi receitas. umas amigas minhas que tomavam e ficaram uhum. seca em um mês. E é aí... o fenoproparex. Olha, eu passava muito mal com aquele remédio. Eu cheguei a ter manchas roxas assim no meu corpo. Uhum. Nossa, passava mal mesmo. Mas eu sequei. Eu fiquei muito magrinha. E depois que eu parei de tomar ele, é, eu engordei muito rápido. Foi assim, aquele feito rebote, muito, muito rápido. E eu não percebi que eu estava daquela maneira. E eu fui engordando, e fui, eu acho que fechando os olhos, e aí eu estava naquela fase da maternidade, curtindo minha filha pequenininha, sem cuidar, sem olhar muito pra mim, né? Então eu estava naquela fase com ela. Um dia, essa foi a minha virada de chave uhum. Eu fui tomar banho uhum. E eu resolvi me olhar Porque eu não me olhava mais uhum. Eu peguei um espelho assim, eu me vi E eu olhei as minhas costas Caíam gorduras nas minhas costas E aquilo, me, eu falei assim Não, essa não sou eu O que, que é isso? Não uhum. E aí me caiu a ficha Nada contra quem gosta de ser gordinho Quero deixar claro aqui Para mim, eu nunca gostei eu nunca me senti bem. E eu nunca consegui me aceitar dessa maneira, entende? Eu sei que tem muitas gordinhas que se aceitam, ok. Mas eu não gostava. Uhum. E aí foi que eu fiquei muito triste com aquilo. Eu não imaginava que eu estava daquele jeito. Porque eu já fui muito magra, entendeu? Eu não imaginava que eu estava daquele tamanho. E aí minha irmã é nutricionista. Eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, eu preciso de ajuda, por favor. E foi a partir daquele dia que eu coloquei assim na minha cabeça, eu não vou ter pressa, agora eu vou fazer devagar e vou fazer exercício e eu vou me reeducar e vou aprender a levar uma vida diferente, eu não vou tomar nenhum remédio e foi assim. Então você, mas você não gostava, você era uma pessoa sedentária. Era. Você não gostava de exercício? Não. E não, nutricionista, não então a sua, a, sua, a sua irmã já era nutricionista. Já era. Então já tem alguma coisa? Era, só que a gente nunca dava bola, sabe? Porque... <risos> é da Caso família. de Ferreira e de fala uhum. né? Então a gente... Ah, eu, ah, o dia que eu precisasse eu falaria com ela, entende? Mas... Eu não... Eu achava que, ah, que não tinha importância. E daí você começou a fazer o tratamento da a nutricionista e fazendo exercícios. Você já foi direto pra personal ou você começou não, na academia? Não, eu comecei com corrida e eu fazia uns exercícios ah. localizados em, em aula de... Aham, uh -huh, mais exercícios Essas aulas aeróbicos. em grupo, sabe? Aham. Uh -huh. E aí eu, come, eu tive uma lesão tal na perna e aí me falaram, você tem que fazer musculação. Né? Pra fortalecer e tal. Daí eu, ai, que saco. Vamos lá, vou fazer. E aí, eu comecei a fazer, eu amei. Ah, você Foi, gosta de fazer musculação? Eu amo, eu amo. Ah, eu am. amo treinar. <risos> Eu amo muito mais é que, que fazer dieta. É que relaxa, né? Quem começa a fazer exercício, a gente tem preguiça. Mas daí é um momento que você tem pra você mesmo. É. Que você relaxa, para de pensar nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E você tem aquele momento que você curte pra você. Então, a musculação, além de fazer bem pra saúde, fortalecimento dos músculos... Fortalecimento geral. Sim. Porque a gente precisa, é coordenação motora e tudo mais. É Você... Tem aquele momento pra você. É. E daí é você bem... gostou, você ama fazer musculação. E eu aprendi a ter disciplina. Então, eu era muito perdida, né? Eu não sabia o que, que era bíceps, tríceps, quadríceps. Não diferenciava nada. E eu fui aprendendo. Uh -huh. Só que eu fui me informando junto. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre pesquisava internet, YouTube... E isso faz o que? Acho que quase uns seis anos. Seis anos que você está é. nessa, de, tá, tá nessa dedicação de cuidar da sua saúde. Seis anos. E sem parar, sem parar. Claro, tem altos e baixos, mas sem parar. E me diga uma coisa, porque a gente sabe que quem faz musculação até ganha peso. Por causa da, da uhum. dos músculos, você perde gordura, mas ganha peso. Como é que você trabalha com isso? Pra mim, eu vou muito tranquila. Na verdade, eu nem tô... Eu, claro, já fui meio pirada com balança, mas hoje pra mim é bem tranquilo. Eu vejo mais o espelho, né? E fotos, que eu acho que é o que mais vale você comparar de um ano o outro. Mas desde que eu pus a minha cabeça que deveria ser devagar e eu não deveria ter pressa, eu sempre penso assim, como que eu vou estar daqui um ano? Uhum. O que eu tiver, se eu fizer agora isso que eu estou fazendo todos os dias, como que eu vou estar daqui um ano? Uhum. Então, é claro que tem épocas que a gente se cobra um pouco mais, lógico, eu me cobro bastante, mas é porque eu gosto dessa disciplina. né Eu aprendi a ter disciplina para tomar água, para tomar os suplementos, acordar todo dia para fazer aeróbico de jejum, depois no mesmo horário ir fazer musculação. Então, sabe, eu criei uma, uma rotina disciplina. Uhum. E aí eu costumo falar que é engraçado porque a musculação trouxe isso para minha vida. É, disciplina em outras, em outras áreas também, né? Eu digo é, o corpo e mente não dá, não tem como dissociar, né? Então, eu aprendi a ter disciplina principalmente no meu trabalho, coisa que eu não tinha antes e quando eu comecei uh, de fato com, é ganhar dinheiro com o meu trabalho e, né, divulgar melhor, fazer bem feito também. Então, Você é, ficou mais perfeccionista? Sim. Comecei tudo. a fazer outra faculdade, hoje eu faço faculdade de nutrição, né? Ai, eu que decidi legal. fazer. Tá, eu pretendo também um dia uh -huh. poder ajudar outras mulheres, né? E eu, eu tento passar isso para outras mulheres, sabe? Porque a minha rotina é um... Por isso que você aceitou aqui o <risos> nosso convite. para mostrar que a gente tem dificuldade, mas se a gente tiver disciplina, dedicação, a gente consegue, sim, o que a gente consegue. quer. Sem precisar fazer uma cirurgia. É uma coisa difícil, né? É uma situação bem complicada. Porque tem o psicológico que você também teve que é, cuidar. Tanto do exagero, que como você exagerou demais, é. ao mesmo tempo você se fazia que nem se disse feito sanfona. E o que, que você acha, assim, qual é a maior dificuldade para falar para as nossas, nossas meninas que estão assistindo? Qual é a maior dificuldade que você teve para você começar? Olha, a preguiça, eu acho, né? É, você tem que deixar a preguiça de lado. Porque você tá em casa, principalmente nós, né? Que a gente mora aqui, no, né, boa parte é frio, né? Então chega às seis horas da tarde, às vezes, ah, você deita lá no sofá e tá cansada, tá com preguiça. Você não deixar a preguiça de te dominar. Eu sempre falava assim, não, é uma hora que eu vou estar tá aqui no sofá é uma hora que eu posso estar tá lá fazendo alguma coisa por mim. Uhum. Então eu vou sair daqui e eu vou lá. Depois eu deito e volto, sabe? É, não, uhum. Na verdade, você não pode nem pensar muito. Eu tenho que estar tá a tal horário na academia, é esse horário que eu vou, e eu vou todos os dias, pra fazer por mim. Porque é por você, né? É por você resgatar a tua autoestima, por você se sentir bem, é pela tua saúde, né? E que nem eu digo, você só colhe benefícios, não tem como te fazer mal uhum. você viver assim, né? Então eu digo assim, primeiro passo é deixar a preguiça de lado e devagar ir fazendo mudanças, né? É, não tentar ser radical. Ser radical, porque Sim. nunca dá certo. Você não faz nada e de uma hora para outra você vai querer começar a fazer tudo, vai durar um mês, você não vai conseguir. Então coloca pequenas metas. ó Eu vou 30 minutos por dia começar uma caminhada. Vai lá, se compromete. 30 minutos faz. Aí com o tempo, agora eu vou tomar um litro e meio de água por dia, pra quem não tomar. Devagar, sabe? Colocar pequenos metas. Desculpa, Valéria. Quando você não come doce nenhum? Como? Ah, você como? come. Mas <risos> doce, que eu digo assim, doce, não? Mas é um eu diet. como nas horas que... Eu, eu não como doce diet. Se uh -huh. for pra comer um doce, eu prefiro comer um doce. Uh -huh. Gostoso. Chocolate. Que vale a pena, uh -huh. né? Mas eu deixo para ir quando eu vou no aniversário, ou quando eu tô com muita vontade, sabe? Uhum, você não faz evitar. parte da minha rotina. Ah, não faz não parte. Mas é, Outra coisa, é, você me falou que você faz é, exercício aeróbico em jejum. Você faz na sua própria casa. Não, eu vou para academia. Ah, eu vou duas vai... vezes por dia pra academia. Você vai duas vezes por dia na eu academia. Eu ah, bem cedinho, uh -huh. e aí à é tarde. E qual foi a diferença de você? Eu até também eu tô, tô falando com o um médico, a gente tá fazendo consulta médica, que ele falou que para ganhar músculo, você tem que fazer o aeróbico. Porque a gente pensa que o aeróbico só emagrece, no fim não, ele ajuda a oxigenar melhor os músculos e faz ter maior crescimento, é isso? Sim, sim, sim. Você notou que depois que você começou a fazer o aeróbico, você teve uma resposta maior de, de massa ah, magra. Ah, sim, e até eu digo assim, a, a parte, primeiro para a parte cardiovascular, né, que uhum. você começa a ter mais fôlego para a própria musculação, né, que você consegue é, erguer mais peso, tudo, né, uhum. aguentar Fazia. mais durante uhum. o treino de musculação. Então, vamos falar da tua empresa. Você tem uma empresa de decoração infantil? Uhum. Como que é o nome, Valéria? É Decorar e Festas. Uhum. Onde que é a empresa de vocês? Na verdade, eu, eu faço só as decorações, né? Então, eu tenho meu escritório em casa mesmo. Ah, e, uhum. e você tem o teu Instagram, se você quiser divulgar aqui pra nós, para o é. pessoal conhecer o seu trabalho. Não só o seu trabalho, mas se tiver alguma dúvida, se, alguém, se alguma mulher se identifica com, com o que aconteceu em sua vida, como é que, eu faço, como é que elas fazem pra entrar? O meu Instagram é Valéria Eda. E o da minha empresa é Decorar e Festas um. <risos> Mas então, Valéria, muito obrigada. É, a gente sabe que você também tem uma vida corrida, né? Foi, foi acima assim, da hora que eu convidei você. E eu acho assim, importante é, você passar essas informações para todas nós. Porque para a gente cada vez mais acreditar que a gente consegue. Com depoimento de outras mulheres ou homens, a gente vai vendo que nada é impossível. Que você passou, é diferente uma pessoa que, que era magra e depois engordou. Você já tinha uma história, uhum. né? Você já tinha uma história. É difícil a pessoa conseguir mudar o ester estereótipo, uhum. né? É muito difícil. Sim. É, eu queria aproveitar só também, contar que assim, eu uso um pouco minhas redes sociais para incentivar principalmente mulheres, né? Porque isso fez tão bem pra mim e faz até hoje, sabe? É, eu digo assim, autoestima hoje é, é tudo pra uma mulher, né? Com certeza. Então, você consegue, quando você se sente bem, você consegue ter disposição para várias outras coisas na vida. Então, eu tento instigar outras mulheres a também conseguirem isso. E eu tento mostrar que mesmo com a minha rotina corrida, eu consigo fazer dieta, consigo fazer treino, entendeu? Então, basta... Você querer, na verdade... Ter força de você, vontade. você consegue. Então, eu tento mostrar assim, nós somos mulheres reais, com filho, casa, trabalho, que ele agita, mas dá tempo. Para um pouquinho e cuida de você... Sabe, vai valer a pena no final. Não precisa você, de repente, querer ser uma mulher sarada. Não é, é isso. Aham. É você ver o que você não gosta, de repente, e você tentar mudar, mudar aquilo, sabe? É. E se a pessoa, às vezes, não tem condições, ela mesmo pode sair. Que nem você falou, você começou correndo na rua. Isso, isso. Né? Às vezes você tá Qualquer atividade, uma... Qualquer né? Atividade. Se de repente não tem dinheiro para ir numa academia, então caminha. Uh -huh. né? E você, é... agora, você nem se pesa mais? Não, eu me peso. Me uh -huh. peso, né, também. Não é bem assim... Eu me peso. Agora eu tô com 65 quilos. 65 quilos e 1,70m. 1,65m. Ah, 65. Uhum. 65 quilos? Nossa, Isso. tá bem? <risos> e, e tipo assim, e dá pra ver que você tem bastante é, é músculo mesmo. É. taxa eu... de gordura deve ser pequena. É, Você tô... sabe qual que é a tua taxa de gordura? Era 16 a última vez que eu fiz, agora eu não sei como é que tá. Ah, que não legal. Não é tão baixinha. Não, mas é bom, né, Valéria? É ótimo. porque é ótimo, porque a gente eu tô, eu tô uma... brigando pra baixar isso. Mas a gente tem que ter uma quantidade X pra não atrapalhar o andamento do nosso organismo também, né? A gente é. precisa de um pouco de gordura. É. E, aqui, e o que eu digo assim também, treinar, eu não uso nenhum anabolizante, nada. Uh -huh. Então, é mais difícil ainda, né? É um trabalho muito mais árduo. árduo, porque é treino forte e dieta regrada, né? Cuidar bem, então daí é mais difícil ainda. E quantos quilo caloria você, você, você faz aquela quantidade de é, eu, Mais ou menos é, 1.800 a 2.000. Nossa. Porque eu tenho essa rotina de treino que é que é né, bem... Senão seria menos, uhum, é. porque senão é mais puxada. É, que é puxada, né? Então, entre 1.800 a 2.000, como por Mas, <risos> obrigado, Valéria, obrigada, Valéria, obrigada. a você pelo convite, Eu adorei estar aqui. <risos> obrigada, obrigada a nós, de você incentivar aqui, nós aqui. Espero poder incentivar outras é, mulheres É, outras também. mulheres. Muito obrigada a você que está assistindo, até o próximo programa.